Observe o seguinte, o sétimo item significa morar perto do trabalho. E por que, que os especialistas trouxeram esse item como um item que vai ser é, objeto de desejo de muitos profissionais nesse processo pós-pandemia? Seguinte, morar perto do trabalho vai se tornar algo essencial ou importante para essas pessoas? Não que não eram. Muitas vezes você pode falar assim, ah, mas eu sempre privilegiei isso, morar perto do trabalho. Por exemplo, eu realizei há oito, nove anos mais ou menos, o sonho que era morar muito próximo do meu trabalho. Então eu tenho o, o Espaço França, que é aqui onde vocês estão, nosso centro de treinamento, mais o nosso escritório, mais a minha casa, que fica aqui, eu consigo circular nesse entorno com, co com diferença de dois minutos de um para o outro. Então isso é um projeto de vida que eu já havia feito, e graças a Deus consegui realizar, né? Mas eu sei que muitas pessoas não teve essa possibilidade ainda. Então, eu já valorizei muito isso e valorizo isso hoje, tanto é que eu fui buscar esse processo de morar perto do trabalho. Mas por que, que eles trazem isso como uma preocupação? Porque aqui tem uma reflexão que é o seguinte, vamos lá. O que a gente observa, esse processo de transformação no mundo, e esse caos e ordem, ordem e caos, é que a gente pode pensar o seguinte, quando falaram da febre espanhola, da, da gripe espanhola, perdão, há 100 anos, nós estamos falando de algo muito distante. Só que se nós pararmos para analisar a influenza H1N1 e várias outras epidemias, que alguns dizem que deveria ter sido pandemia, mas não foi por dados ou coisa do tipo, isso vem acontecendo com uma certa frequência. Se você parar para analisar, estudar e pegar dados, o que aconteceu com relação a essas supostas pandemias nos últimos anos. Nós podemos analisar que na última década nós tivemos, pelo menos, pelo menos, com a do coronavírus, cinco. O que isso quer dizer? Isso mostra uma vulnerabilidade humana, né? Isso não é um problema meu, não é um problema seu, é um problema nosso, né? Não importa se o sujeito está aqui, está na Espanha, na Itália ou nos Estados Unidos, isso é um problema nosso, é um problema nosso enquanto humanidade. Isso mostra a nossa vulnerabilidade com relação a esse aspecto, e estamos todos nós vulneráveis. Então, o aspecto de morar perto do trabalho, ele vem como uma necessidade, por quê? Porque isso minimiza a exposição das pessoas ao transporte público. Então, existe, sim, diversas pesquisas que apontam, e eu não quero aqui tocar terror e, alar... sabe, e trazer pânico para ninguém, mas dados apresentam e mostram o seguinte... Nós temos uma imensa vulnerabilidade e existe um risco de situações como essa serem cada vez mais recorrentes. Eu não estou dizendo que a gente vai sair dessa pandemia agora ou mês que vem e no final do ano já vai ter outra. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é que existe uma vulnerabilidade da humanidade com uma predisposição a outras pandemias cada vez mais frequentes. E não sou eu que estou dizendo, tá? Essa matéria é com base em diversos especialistas, a opinião de diversos especialistas. Ponto. Fica a reflexão para nós. O oitavo ponto é o que eles chamam de shopping streaming. O que é o shopping streaming? São as pessoas, basicamente, a junção que eles fizeram de shopping e, e da parte virtual tal, para tratar a questão da compra na web, ou seja, as pessoas comprando muito pela internet. Então, aquele paradigma de, ah, não vou botar meu cartão de crédito aqui, que ele vai ser clonado ou coisa do tipo que muita gente ainda tinha, isso foi se resolvendo e está se resolvendo ao longo desse processo da pandemia. Então, este é um ponto, oitavo ponto, que vai mudar significativamente aí a postura das pessoas com relação à compra.